É, meus amigos, aconteceu. Finalmente a Warner liberou agora oficialmente um trailer de Multiversos, o seu novo jogo aí que a gente já vinha comentando no canal, no estilo Smash Bros e tudo mais, eles liberaram pra gente, galera, um trailer de 3 minutos e 40 que a gente vai assistir aqui com vocês, fazer aquele react delicioso aí, e além disso, trazer algumas informações a mais que já foram disponibilizadas aí pra gente também, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá conferir esse joguinho da Warner aqui pra poder ver qual é, então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dos próximos vídeos, galera, na regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam da promoção especial de novembro aí da ProPlay Energy, galera, onde na compra de um energético em pó vocês ganham mais um poder dar aquele pump delicioso nos seus gameplays aí. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aproveite o nosso cupom de desconto lá de 20% que é o MEIA LUA 20, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, bora lá, porque a gente tem muita coisa para poder conferir aqui os meus queridos. Estou aqui com o um trailer já devidamente no esquema para vocês, entendeu? Com o volume já ajustado aqui. Deixa eu até dar uma olhada na qualidade, já está no 1080p mesmo. Então, bora lá, galera, ver qual é desse jogo aqui e depois a gente passa para as outras informações e a gente também conversa um pouquinho a respeito dele. Bora lá, hein? Hi, I'm Tony, the game and here at Player First Games. We're here today to give you a first look game ah, ele falou que ele é o, o diretor do jogo e ele tá ali poder mostrar um pouco dele para nós. Removes que da hora, mano. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui, galera, rapidão. Porque eu acho que tem tradução automática, só que não tá funcionando aqui. Ou oh, tá? Pera aí. Que aí fica mais fácil da gente poder ir acompanhando. Deixa eu mudar pro português. Que você This is our take on the competitive platform fighter. Cooperative, deep combat mechanics across multiple platforms and free to play. Olha, é free to play mano, o negócio, jogar juntos bond modes, especially in TV2. Every character has unique moves that focus on team play, whether that's a smoke bomb or Batman to cover your team's movement, Batman out, Steven shielding his ally for extra defense, Need a shield? saving someone with a lasso of truth. Oh, que da hora. A legenda tá meio esquisita, mas tá dando para entender um é. pouco. solo, Ó, pra quem gosta de jogar solo. Mano, é a área Stark era real mesmo, cara. Ó, eles trouxeram a representação deles o mais fiel possível em termos do mundo deles, roupas e tudo mais. Mano, Kevin Conroy como Batman, velho. Meu irmão acha que eu tenho takes on characters from Tom and Jerry to Arya Stark. Não hoje! do iceberg. MultiVersus suporta crossplay play e cross Vai ter crossplay entre plataformas. Caramba, ele vai ter um suporte online, filha da mãe. Hein? Muito, muito da hora. Tabela de classificação para poder mostrar quem é o melhor. O que é lag seus inputs? goal is best in class online. Muito em fazer a mais gameplay e netcode. game. Olha ele falando ali que eles estão investindo no máximo poder trazer um netcode, ó, oh, filé para nós, prosando online. Um Olha o Superman é bizarro que ele ali não foi. Mano, o Shag de Bruxelia, é isso mesmo? Let's settle and to Sign up at Olha, vai ter playtest também pra galera. Deve ser fechado, aberto? Deve ser. Na verdade, ele falou poder se inscrever, né? Então, vai ser seleção mesmo. Cara, que da hora, o jogo ele é totalmente free to play Obviamente eles devem ganhar grana aí com personagens adicionais, igual ele comentou ali Que vão ser liberados depois, os DLCs, skins que a gente deve adquirir de alguma forma também Então assim, a ideia do jogo realmente é um smash ali Eu lembrei bastante do Brawlhalla, eu não sei se vocês conhecem esse também Tá disponível lá na Steam, que é um jogo extremamente divertido, cara, eu já joguei algumas vezes Eu acho que tá na mesma pegada desse Brawlhalla, entendeu? Então assim... Muito da hora, cara Curti mesmo assim a proposta do jogo Fico bastante curioso Porque assim, como eu já disse nos vídeos que a gente fez aí do Multiversus Eu curto jogos desse estilo, entendeu? Apesar de eu não ter jogado tanto Smash assim e tal Joguei bastante a versão do Nintendo 64 E o Brawlhalla foi um jogo que me divertiu bastante E por tudo que eles têm mostrado aqui, cara Parece que vai ser uma parada bem divertida Eles estão investindo no netcode bom Até onde eu tinha visto e nas informações que eu tenho que passar mais pra vocês aqui Vai usar o Rollback Netcode que a gente... Sempre comenta aqui, né, que o Guild Gear Strive utiliza, que é um dos melhores netcodes disponíveis hoje aí, pra gente poder aproveitar a nossa experiência online. E pra quem gosta de jogar solo também, mano, a gente vai ter uma experiência bacana nesse sentido também, entendeu? Aí, deixa eu só trocar minha tela aqui rapidão, pessoal, que eu também separei mais algumas notícias pra poder trazer pra vocês, que é, nesse tweet aqui, ó... Do nosso querido Nibel Ele trouxe mais algumas informações pra nós <risos> Muito da hora isso aqui, velho Olha o Shaggy, meio que super saiyajin Instinto superior aqui também, aqui Que da hora Ó, ele trouxe algumas informações adicionais aqui Bem interessantes Ele tá chegando pro Playstation 4 5 Xbox Series X S e PC em 2022 E assim como ele tá dizendo aqui, pessoal, ó Também inclui um servidor dedicado Baseado no rollback Netcode Ou seja, o negócio deve rodar, ó Lindo, maravilhoso, supimpa E aqui tem mais algumas informações acerca também, ó Lista inicial do Multiversos e mais detalhes O jogo é gratuito, partidas 2 contra 2, 1 um contra 1 um, 4 jogadores também O famoso free for all, no caso aí, né? A gente vai ter a tabela do competitivo que o cara comentou ali Customização e tudo mais E vocês já podem se inscrever também aqui no multiversos.com para poder participar do teste fechado da parada Aqui a gente tem uma imagem, ó, com todos os personagens Acabou ficando pequeno demais aqui Deixa eu só diminuir um pouquinho, pessoal só pra vocês verem, ó Então, por enquanto, são esses personagens que nós teremos disponíveis aqui, né Na versão base do jogo, vamos dizer assim E aí, logo depois, eles vão revelando outros pra nós, né A gente tem até um quadradinho aqui embaixo, ó Deixa eu até passar um pouquinho mais pro lado aqui, ó More Revealed Soon Eles vão revelar novos personagens mais pra frente aí pra nós Que, obviamente, eles devem cobrar aí pra gente poder adquiri-los Mas, meus amigos, eu vou falar pra vocês, viu O jogo, ele parece ser bastante interessante, bem divertido Igual eu falei, ele tá numa pegada do Brawlhalla aí, que é outro jogo Nesse sentido de Smash Bros e tal, que eu curto pra caramba, já jogamos em live ele aqui inclusive E é isso meus amigos, bora aguardar aí por mais informações Aproveitem lá pra poder se inscrever se vocês tiverem se interessado, obviamente né Pra poder participar desse teste aí que eles vão liberar pra galera antes do lançamento A gente provavelmente deve fazer alguma coisa acerca disso aqui também E eu quero saber agora a opinião de cada um de vocês aí pessoal O que, que vocês acharam desse multiversos dessa revelação oficial. Agora nós podemos falar sobre o jogo, né, cara? Sem entender um tipo de problema. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês ficaram curiosos, se vocês ficaram tipo, né, eh, não quero não. Eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais, é? Fomos, pessoal.